Não dá pra você pegar ah, esse nossa, item, cara. Nossa, nossa. Não, fui eu que coloquei no meu inventário. Tomando seu cu. Não sei o que vocês mas estamos aqui com mais um vídeo, gente. E hoje, Dead by Daylight, um jogo aí muito divertido. antes. cadê você? Eu tô perdido no meu lag. Sem leg, eu vi uma mina aqui. Bom, gente, o objetivo desse jogo, pra quem não sabe, é sobreviver e tem um serial killer. A solta, que é um player também. Então... Ah, tem, uma, tem um cara consertando aqui. Ah, tá explicado, meu jogo tava no Ultra. Eu, pronto, agora eu consigo andar. Cara, não eu erra. Tô andando, um eu tô andando. Um não, não é. Eu vou pra fábrica, eu vou pra fábrica. Ok. Assim que tem um gerador. É de te controlar na fábrica. Assim que eu consertar esse gerador. E aí, gente, tem que tomar cuidado. Porque o assassino vai querer estuprar a gente. Ele não vai ser tudo assassino, ele vai assessar só Ei, por que eu tô ouvindo o coração bater? Ah, fodeu! Corre, ai, corre, corre. Corre, Anderson. Eu tô vendo a fábrica. Eu gente. Coração bater. Eu tô com medo. Tá, vou consertar, vou consertar, vou consertar, vou consertar. Você tá dentro da fábrica? Consertar. Tô eu tô consertando Eu entrando na fábrica, eu tô entrando na fábrica. Eu vou um Se a gente ouvir batimento carro. cardíaco, gente, é que o assassino tá perto Puta, meu braço tá coçando Assassino! Antes eu tô aqui dentro, corre! antes sobe a escada! Na fábrica, sobe! Sobe, antes Sobe a escada, cara, eu tô Ah! Eu ah, Meu Deus, meu coração! Aí ele, ele saiu, ele foi embora Ele foi embora Peraí, ele tá aqui embaixo ainda. Ele não subiu a escada. Eu não consigo ver a, a fogue atrapalha meus FPS. Ele foi embora! Hanson, ele foi embora! Ele foi embora! Eu vi uma mira que eu de sacrifício. Vai, vai no gerador da fábrica. Oi, Hanson! Ah, Sou eu, não, calma! É você. <risos> Vai, vai, vai, conserta, Anderson, sem errar. Se você errar, você acabou com a nossa vida. Ah, ele tá atrás de alguém, tamo de boa. Ó, oh, Consegui! Você... Caralho, hein? Profissional, hein? Vai estudar. Ó, oh, acertamos, sobe a escada, sério. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Gente, quando a gente liga o gerador, a gente avisa o assassino de Santos. Meu Deus, meu Deus, o okay. que? O assassino! Okay. Okay. O assassino! Okay. Okay. O assassino. Eu, ele tá batendo no cara. Tá batimento. Agacha, agacha, agacha. Ah, ele pegou o cara. Se... Ele pegou um cara. Ah, tem um baú ah, aqui, Anderson. É... Tem um baú bomba... aqui. ó. Secrets. Que... secrets! Secrets! Assam secrets! Eu pensei que você ia falar que o assassino tá batendo um card. Eu não sei que eu no card. Né? <risos> ah, Que susto! <risos> Aquela mina já era, gente. Vamos descer por aqui. Eu não vou ajudar, não, eu quero que ela ah, se... Assim. também não. Vamos caramba. procurar mais geradores. Dá pra ver daqui de cima, vamos ver se tem algum... Vamos andando pelos cantos, né? Só por segurança. Ai meu deus, gente. Da hora que o nosso personagem é meio gordo, né? Ele pula o um negócio, quase quebra. Ah, a minha prisão parece que tá andando cagada. Sei lá, parece que ela usa uma fraude. É, é tipo... Aqui, achei um gerador. Bora. Acho que era o que o cara tava. Quase que errei. Quase que eu errei. Ai, meu Deus! Corre! Corre! <risos> corre! Você trouxe ele pra cá! <risos> <Eu tô falando. risos> ai, ai, ai, ai, ai, botei pra fábrica, botei pra fábrica. Corre. Isso. Meu Gente, Deus, meu corpo ficou tá na mão. Antes, ele desistiu de você. Desistiu o caralho, ele continua te seguindo. É? Mas ele, eu vi ele desistir. Eu vou matar o cara aqui, peraí. Eu vou voltar pro gerador. Falta é três é ainda. Não é não é ainda. Eu matei o cara, matei o cara. Os dois vão o 5 e sacrifício. aqui. Morri, morri. O cara tá. Eu vou cagar o tal, de todo mundo tá também. Não, calma aí, calma aí. Calma aí, Anderson, calma. Morri. Hum, tá me carregando. Pera aí. Agora é agora, é agora, é agora, mano. Vazou, invasou. Vaz. Ah! Vamos Deu ruim. Fudeu. Fudeu muito, velho. Tenta se escapar Anderson. Eu tô bugado. Como? eu tô pendurado no um ar. Não! Eu vou tentar ir aí de novo. Segurando, só que eu vou escapar. Não, não, o cara me ajuda, cara me, ajuda, cara, me ajuda. Ótimo. Escapei. Ah, eu tô preso no. Mal um carro de funk, eu não vou pausar porque. Ah, não, não, não, não, ele me puxou. Socorro. Cara, eu tô pendurado no ar, eu tô pendurado no ar, eu tô mostrando minha bunda. Não, ah, eu, eu tô, voando. Ele vai me matar. Cadê você? Ah, ele me colocou no gancho. Gente, me ajuda! Ah, eu tô indo, tô voando mesmo. Foda-se, Gente, agora eu tenho que pressionar espaço até até alguém me salvar. Ele saiu daqui, gente. Eu tô, grataço, cara. Eu tô com craço, cara. Tá bem voando, vida. Anderson. Me ajuda. Eu sei o que aconteceu com você. Eu ser mortal, eu tô tomando dano no ar e não, não morro. morreu. Morreu. Caí, tá Cara, o cara não vai nos ajudar. Claro que sai ficar ele. Eu vou morrer! Não! Morri! Morri! Morri. Bora mais uma. Muito curto. GG gente, morremos aí gente, a gente vai mais uma, porque aquela deu muito ruim <risos> Aquela deu porra. muito ruim Deu tipo muito ruim mesmo aí Anderson, tiraram a névoa, agora você consegue jogar Com <risos> certeza, consigo muito se a merda eu vou passar de 1 um FPS pra cima. Não, aqui atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, sou eu, sou eu. Oi, Anderson. Cadê você? Olha, tá tem um entrar, cara aqui, ó. É... Vem. Bora, gente. Melhor que todas as pessoas desse jogo aqui, todos os 4 players, são mecânicos, né? <risos> Aí sim, hein? Pelo menos eu tô de loira gostosinha que morre primeiro. Ó, acertei. Bora. Acertei. Me caguei tudo nessa. Corre, corre, corre, corre, corre. Abaixa aqui, abaixa aqui. Eu vou ler o mapa, Anderson. Toma alguma é inútil, ó. peguei a caixa de... Não, aqui ó, no revelei, revelei, revelei, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. É mó útil o mapa, véi. Nossa senhora, você deu uma bugada seu pixel foi pra trás, foi pra frente, nossa. Tem um gerador aqui, o meu mapa falou. Na fábrica? Não, isso aí é a casa do assassino. Eu vou eu vou ler o mapa de novo. Tem se dentro na esconde... casa, tem, não, tem, que tem, tem, tem, achei, achei aqui. Achou? Tá dentro da casa? Sim, vem dentro da casa, sim. Se o assassino vem, a gente desce, viu? E se esconde no armário. É o melhor lugar. Baixa. Vai um pouquinho pra trás, que aqui tá muito visível. Ai, ai, ai, ai, ai, vai pra trás. Mentira, ele viu, ele viu, ele viu. Corre. Ah! Ah! Corre. Pula a janela. Meu Deus, a menina me sacrificou mesmo. Eu falei que ela ia te sacrificar, corre pra cá, Anderson. Tem uma porta aqui, vem. Boa. Não. Saiu vivo? Eu tô aqui escondido. Ah você Caralho, é esse? Machucado? Um Pera eu tô, eu tô te, eu tô te vendo, vou até você. Não, não, não, não, não, não, não, eu to só deiguinho, ninguém Essa mina é branca. Pura <risos> fábrica, tô na fábrica. A filha da puta tentou me matar. Que rapariga. Gente, ela se escondeu no meu esconderijo. Pura fábrica, tô na fábrica. Que rapariga, ainda bem que o assassino é burro e não me viu. Tô na fábrica. Tá na fábrica? Eu vou ver onde é que é o próximo... Próximo gerador. Ali. É aqui. Eu tô indo no próximo. Otária! Otária! Gente, é otária. Isso daí é recalque. Na fábrica, na fábrica. Eu, vi na eu, fábrica. Não, eu não consigo... Ah, achei a fábrica. Tô indo. Tô chegando. Cheguei. Tô aqui. Sou eu, tá? Não grita. Sou eu. Sou eu. Tô, tô do seu lado. Cheguei. Filha da puta! Fodeu! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Ah tá! Sobe! Sobe! Sobe! Sobe! Hum, eu sem kit médico Não, me cura! Você consegue me curar mesmo assim? Vem aqui, agachado! Por favor uhum. Ah, você tá com kit de coisa? Tô. Tira o gancho dessa fábrica, tem um gancho nessa fábrica Eu tenho que fazer você não gritar, né? Só lá, tá Obrigado E um kit antes, só dá nós dois Ai, ai, o assassino Calma, calma, não aparece aí Ele saiu? Saiu Bora só nós dois, sério! Só, só. Agora é nós antes, os sobreviventes. Ele tá aqui. Meu Deus, ele Deus tá Deus. aqui! Ele tá aqui! Abaixa, abaixa, oh. abaixa, abaixa! Abaixa, abaixa! Não, ele ele passa, ele passa. Ó, ele tá ali. <risos> Gente, que medo! Bora! Ainda tá aqui! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não sei, eu. eu... Pra trás? Ali, ó, ele tá ali. Vai embora. Agora vai. Você armou isso? Você é louco? Ah, você desmontou. Ah, Vamos nas escadas de trás. Vem aqui. Ah, ah! Não. Bora. Qualquer coisa um se sacrifica <risos> e o outro mexe. Vamos agachado. Ó, oh, o bando dessa área de caixa é que tem bastante bagulho pra gente puxar, derrubar. Caixa, caixa, caixa. Caixa, caixa. Ele vai pegar alguém. Você, eu, eu então. Vai. Ele Salve não viu alguém. ninguém. Ele é não, ele não viu ninguém. Corre. Eu vou no gerador. Eu, ele tá indo em você. É que você tá rodando aqui nessa área. Eu vou me esconder, peraí que eu vou... Mentira, ele colocou uma Trap aqui, eu vou morrer. Vai te surtando. Uhuuu, <risos> seu assassino, <risos> valeu minhas teta. Olha <risos> vale minhas teta. Então, pode, não tem que fugir. <risos> <Ai>. Mais um. <gente. risos> Puta <risos> que pariu. Ai, que difícil. Não, não, não, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, tá me encamperando. Já, já era pra mim, já era, já era, já era, já era. Não, não, não, não. Morreu. Merda, agora deu ruim. Não, não, não. Ele tá só não Tentar escapar, calma aí. Ai, fudeu! Fudeu! Muito! Morri! Morri muito! Calma, não, eu vou escapar! Vou escapar! Pá. Me assista, Anderson! Eu vai o Eagle! Não bugue agora, trigger! Fudeu, ele vai me levar no seu gancho! Diz que ele quebrou! Não, acabou! Ah! Ele errou. Ah, acabou. Ah! ah, o que zoou foi o cara que tô Ah, o cara que tô. Bom, mais gente. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais, avisem aí. Que é pra jogar mais. Mas, dê like, favorito, inscreve no canal, compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de comentar. Dá uma avaliadinha aí no que vocês acharam. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou.